para mais vídeo hoje precisamos aqui para gravar códigos de Robux. Os códigos serão do Fantime, do RBX Fan, do RBX Gold. Então, é, vamos vamos pro vídeo. É, vamos aqui já, todos os sites vai estar aí na descrição do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para seus amigos. Yeah! Ok, agora nós vamos aqui no Funtime. Lembrando, ele vai estar na descrição. Vocês vão ali em login ou start earning. Isso aqui é meu usuário e uma senha. E uma senha que eu criei pro site, tá? Não é a senha do meu Roblox. Login. Hum. hum. Ok, depois desse lugar vocês vão em Start Earning No. Eu conselho vocês a clicarem em Login, né? Porque ali é pra. Pssst. Ok, deixa eu só vir aqui no chest. Aqui, ó. Eu já completei, hein? Mas deixa eu acho que eu já peguei. Mas saber, vocês vão ali em códigos. E o primeiro código é esse aqui. Eita, é esse aqui, olha. Primeiro código é Love Memory 34. Deixa eu dar um zoom. Pera. Aqui, pronto. Isso aqui, ó. Pronto. Vamos em code com Congratulations, você earning, you have earning 10 coins. E acho que, se eu não me engano, 10 coins são 1 um Robux. Bom, vamos lá. Temos o próximo código, são três nesse site, contando com aquele. É o Bur Bur Burning Skeleton, tá? Burning Skeleton, pronto. É isso. É, aqui, ó, calma, dá um zoom, pronto. Tá oculta. É esse código aqui, ó, Burning Skeleton, congratulations. Calma que não dá pra clicar. Não, não dá pra clicar assim. tem que descer a tela. Code. Congratulations, você ganhou mais 10 coins. Mas bom, o último código desse site agora é o Eclipse Girl. Esse aqui, ó. Pronto, 240. 250 Congratulations you earn you have earning 10 coins bom então bora pro próximo próximo site Rbx fan nosso querido amiguinho gente vai aparecer pra mim me logar mas como vocês sabem gente né vocês já sabem logar né não é possível okay, não quero <risos> ok Uh, nós vamos ali em códigos e já vamos aqui Lembrando, eu tenho 15.70 Robux Robux aqui pronto bom o primeiro código é o Queen288734 uh, Cadê? Uh, tá tem dois códigos nesse site eu não sei se eles vão funcionar. É o K288734. Sucesso... Yeah! sucesso Clay Magic e um Robux promo code. Deu certo. Agora, o último, não sei se vai dar certo. É o Metal Batman. Metal Batman? Batman? É. Red Code... Hey! sucesso! E um quilomédio e um Robux. Pronto, pronto. Agora eu tinha 15,70. Vou dar um F5 f 5 aí 17,70. Ok, agora vamos no RBX Gold e o Roblox. Username. Eu tenho que deixar cola. Né? Pronto Eu tenho 9 Robux E nós vamos ir em Promocores Só tem um Robux Um Robux não. Um código E é o Happy Holly Submit You successfully You had met 2 Robux Consegui, eu tinha 9 Agora tenho 11 É, né? Que bom! Mas então só foi isso! A gente vai gostar! Salve salve Lazar Lobby! Falou? Os oito top! Beijo virtual à distância!